O Tribunal Superior do Trabalho divulgou os valores referentes aos limites de depósito recursal que passarão a vigorar a partir de 1º de agosto deste ano. Pela nova tabela, o limite do depósito para interposição do recurso ordinário passa a ser R$ 9.513, já nos casos do recurso de revista, embargos, recurso extraordinário e recurso em ação rescisória, o valor será de R$ 19.026. Os novos valores constam no ato 329-2018 e foram reajustados pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, no período de julho de 2017 a junho de 2018. As notificações iniciais quando a parte é informada sobre a ação ajuizada na Justiça do Trabalho estão sendo realizadas a partir de agora via processo judicial eletrônico quando envolver o município de Cuiabá, o estado de Mato Grosso ou os Correios. O sistema também será utilizado para as intimações em geral, inclusive outros entes públicos e as empresas com maior volume de processos na Justiça do Trabalho. O Brasil registrou cerca de 4,2 milhões de acidentes de trabalho de 2012 até agora, com mais de 15 mil mortes. Os dados são do Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho, site criado pelo Ministério Público do Trabalho em parceria com a Organização Internacional do Trabalho. Segundo estimativas, Cerca de R$ 28,7 bilhões de reais foram gastos nos últimos cinco anos com benefícios acidentários, que incluem auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, pensão por morte e auxílio-acidente.